é que é a malta do Aço, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Antes de começarmos o vídeo, pá, uh, vocês sabem que eu tenho um canal pá, que é praticamente só carros, tenho aqui um bocadinho de ginásio e um ou outro equipamento eletrónico. Mas vocês não têm ideia, das propostas de equipamentos eletrónicos que me mandam para eu fazer unboxing para fazer uma review Epá, mesmo muitos, e eu recuso vá lá tipo 99% deles, aceito aqueles que eu acho que tem alguma piada algum equipamento que assim que esbarra mesmo com o meu conteúdo e é completamente o oposto, então cria aqui uma dinâmica alguns que eu preciso ou que irei usar noutros conteúdos também aceito, mas 99% eu recuso e agora que eu estou a pensar abrir um dia só para produtos eletrónicos se calhar essas marcas vão dizer assim não não quando a gente quis tu mandaste-nos coisas agora agora não agora não mas eu vou arriscar eu vou eu vou implementar aqui um tech day tech, tech, tech day tech day não não vou crescer nenhum nenhuma agonia etc até porque não tenho nem o conhecimento nem os patrocinadores nem o equipamento de filmagem como os homens têm mas eu vou, vá lá, digam-me nos comentários segunda, sexta, sábado um dia que vocês achem porrer para a gente que são dias que eu não ponho conteúdo de carros ou, ou do canal em si e deixar esse dia só para produtos tecnológicos. Quando tenho, meto vídeo quando não tenho, não meto vídeo. E depois, também quero que vocês me ajudem. Eu agora vou filmar este ou melhor, vou fazer a review deste Blackview à minha maneira, à minha maneira que eu não percebo muito disto, muito menos tecnologia, que eu sou um nariz sem tecnologia mas quero que vocês me digam aí nos comentários pá Yuri, devias ter incluído isto devias ter incluído aquilo, para eu num próximo vídeo ir sempre adaptando como todos os outros temas, eu lanço sempre um tema e depois vocês ajudam-me a adaptar isto ok? Malta, então roda a introdução do Blackview e já vamos falar o quê? Falar dele já vamos falar dele <risos> Então vamos já começar aqui a fazer o unboxing ao Blackview. Para já, a envios de Portugal. Vocês têm o telefone em dois dias. Este telefone custa 199. Vão ter código de desconto na descrição. Em princípio, tira-vos aí 10 parrequezinhos. Mas a loja é de Portugal e garantem-vos o envio em dois dias. Tem mais modelos, mas desta vez vamos fazer aqui o review da Blackview. Ora, em termos de unboxing, o que é que temos? Temos aqui, ai, não pode deixar cair o telefone. Temos o carregador, temos o cabo, aqui aqua, aquela palheta que dá bom jeito, uh, mas quando a gente precisa nunca a tem, <risos> é para tirar os cartões, etc, e aqui dentro temos, se eu não rasgar isto, temos o manual. Uma das coisas que os gays da tecnologia gostam de fazer é isto, e eu também gosto, fora agora vou para o telefone a acender e enquanto ele acende aqui atrás tem logo informação que é um Android 11 é um ecrã de 6.67 eu tenho aqui o meu telefone antigo para vocês verem a diferença é até bastante granjola e indica 6 GB de RAM e 128 GB de espaço de ROM a bateria é de 4680 é granjola, e tem para aqui, olha, já não tô, eu não estou habituado a isto, este meu tem uma câmera, e se, fosse, e se eu tirar aqui a minha, a minha, a minha capa, <risos> tem uma câmera e tem partida, <risos> mas pronto, é aqui o chão. Este aqui tem três câmaras. Câmaras essas que a de cima é uma grande angular de 8 megapixels, a do meio é uma Sony de 12 megapixels, e aqui a terceira é chamada hum, a câmara de profundidade. Na frente também tem uma câmara que é Samsung de 8 megapixels. Uma curiosidade fixe neste telefone é que já tem capa. Aquelas capas que a gente compra de, de proteção para seguir ao chão, não se partir todo. Este já traz, portanto, é uma vantagem e não tem que gastar mais, sei lá, 10 parreques numa capita, portanto já estão a faturar. Ele está disponível em 4 cores, azul, que foi o que veio, rosa, cinzento e assim um tom esverdeado, mas sem dúvida que o azul é uma abanita. É uma abanete! Agora em termos de menu, vamos aqui desbloqueá-lo e ele é bastante, bastante rápido. Se a gente aqui a correr os menus, ele é super rápido. Também posso estar mal habituado a ter um telefone de velho, mas ele é super, super rápido. Vamos aqui, às... Vamos aqui às definições e aqui conseguimos ver todas as características do telefone. É um A100, Android 11, 6 GB de RAM, 128 de ROM, câmaras, tudo, temos aqui todas as definições. Lembrando, este telefone tem 128 GB, mas é possível expandir com um cartão de mais 128 GB, ou seja, ficam os a 256 é, Está certo! Está certo! Está certo. Está certo. Também é um do DualSense, se vocês forem daqueles gajos que têm dois cartões, por acaso eu não, por acaso eu não, também podem pôr dois cartões aqui, que funciona na boa. Em termos de funcionalidades, digamos assim, vá lá que dão jeito. Temos aqui o NFC, que dá jeito para os pagamentos, etc. Temos o modo One Hand, temos aqui o modo Avião, temos a Lanterna, temos Luz Noturna, que é para não cansar a vista, e aqui no menu temos uma aplicação fixe, que é o Cold Roam, que é para uh, anularem, ou melhor, congelarem aquelas aplicações que não, não usam muito. Uma das coisas que a Blackview se gaba muito é da qualidade de imagem, de vídeo, etc. Uh, como podem ver aqui, em termos de ecrã tem uma qualidade espetacular, mas o que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá fora usar este telefone para filmar, tirar umas fotos e ver se o que eles dizem realmente funciona. Vá. Vamos lá fora usar o black viol! <risos> Pessoal, já estamos aqui fora, eu estou a usar a câmera frontal, como vocês estão a ver, estou com o telefone virado para mim e a maior parte das pessoas é isso que vai usar, é a é quer saber como é que é a câmera frontal para as selfies, quer saber como é a câmera de traseira para os vídeos, o áudio, etc. Então, aqui temos uma percepção, eu estou a filmar com a câmera frontal, estou a andar que é que, digam aí o que é que vocês acham da estabilização, não está nada mal para a câmara frontal, uh, esta é a cor, vou rodar assim contra o sol, ela ajusta-se, agora aqui a favor do sol, uh, até dá para ver que podia ter feito a barba, podia ter feito a barba, mas uh, sim, parece-me bem, parece-me bem, também eu estou mal habituado, como o meu telefone era bastante arcaico, bastante velho e este <risos> é, bem, é bem melhor, agora vamos virar a câmara para a frente. Vou fazer aqui um, um close ao verde para vocês terem a percepção, mas em modo geral, em modo geral parece-me bastante bem. As cores são brilhantes. Durante a filmagem dá para fazer aqui zoom, ok? Aqui apanhar aqui um zoom, tem que ser mais mais suave. e não parece nada mal, bastante correr também a câmara a traseira, neste caso é, tem 3. <risos> a chegar aqui a casa de Parmo oh, me com esta obra de arte, olha para este branquinho, coisa mal linda, que top! Bem, já vimos a qualidade de vídeo, já vimos a qualidade de foto, já vimos as características, o que é que falta que é reimportante importante para o nosso canal, é a qualidade de vídeo, no YouTube, eu vou pôr aqui um videozinho, não vou ser tendencioso, mas vou pôr aqui um vídeo meu para vocês verem. Áudio muito top, vídeo em 1080p carregado na boa, e olha para isto, corre que é uma maravilha. Estão a gostar deste vídeo? Está no meu canal, é só irem ver. O que é que a gente agora vai fazer aqui? Vou procurar aqui no YouTube, vou procurar aqui volta atrás, ok, volta atrás. Procurar aqui por 4K para a gente ver se isto se aguenta em 4K não é Muito fixe, grande a qualidade que este telefone tem. Por acaso tem muito boa qualidade e o som, o som também é bastante porreiro. Bastante porreiro. Por último, mas não menos importante, uma das coisas que esta marca se gaba, neste modelo em particular, é que os jogos... Um, são completamente otimizados sejam eles para bateria, sejam eles para grafismo tudo, está tudo otimizado para que a gente consiga jogar o mais tempo possível e consigamos ter a melhor qualidade possível eu tinha aqui um joguinho, até vou baixar o som, que está muito alto tenho aqui o asfalto e vamos aqui dar aqui uma, uma race só para vocês verem como é que como é que se processa o jogo Pumba! Mocada! Bem, o asfalto nitro no um jogo de carros correu bem, mas agora temos que jogar ok? quê? Temos que jogar a um jogo de homens, basicamente um jogo de homens. E qual é o jogo de homens que eu tenho aqui já no telefone? Ainda não copiei foi os meus dados porque estão no outro telefone, mas já tenho aqui um jogo de homens. Ah, pois é, bebê! Vamos lá ver como é que é isto a jogar com um jogo a sério. Isto sim é um jogo a sério. Bem pessoal e acho que está tudo, já vos mostrei as características, filmagens, youtube, jogos, etc. Digam me aí nos comentários o que é que ficou a faltar, digam me aí nos comentários o que é que mudavam para eu tentar adaptar aqui este tema e tentar uh, organizar aqui o meu check day, ok? Na descrição vai estar o link do telefone, são euros com o cupom de um desconto de euros do canal. É bastante correr, bastante rápido, qualidade de imagem brutal, Os jogos correm tudo full, youtube full HD e pá, aparentemente impecável. Camarazinhas aqui, top, deixei de ter um telefone com uma câmera, passei a ter um com três, o maior é é tudo à maneira, tudo à maneira. Obrigadão por assistirem, obrigadão a vocês que vão aí comentar para ajudar, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás.